Minha irmã, você tenha a mantenha dignidade e a bondade. Aos, no nome de todos os filhos, amigos e simpatizantes do setor de São Domingo, mbili patus minha voz de como a de tabanca de Nhambalan sofreram um queimança grande, que não só queima caça, como queima hortas e queima lala de pajas de cobre caça. Para lá, noir de tabanca de Nhambalan não precisa de apoio de tudo, filhos de Guiné-Bissau, principalmente a nós filhos amigos e simpatizantes do setor de Santo Domingo que está espalhado na todo canto do mundo tudo e qualquer um apoio na ser bem-vindo na medida de boa possibilidade a boca está disponível a apoiar sofrimento de noé irmãos vou ter possibilidade de fazê-lo através de número de conta bancária da base, não é vídeo. Compartilhar é vídeo para poder tirar a manga de meu irmão que pode ajudar a repartir é o sofrimento de meu irmão na taba de Nhambal.